Boa noite a todos e a todas. É com muito. Quero aqui agradecer o espaço. É, agradecer, não direito nosso, mas eu combinei aqui e tô, quero falar aqui um pouquinho. Porque nós, hoje eu ganhei. Nós entramos no mandato de segurança. Eu, vereadora Juliana Fraga, por conta da decisão de que a gente tem um estudo. Eu fiquei, assim, hoje, sem estudo, deixei todo mundo que estava no meu redor, muito se estressados por conta de que era necessário fazer um estudo mais elaborado para apresentar emendas. Bom, Em relação ao projeto do IPTU, quero dizer a vocês que eu divulguei o projeto passei pela linha de transmissão para várias pessoas, para ex-vereador, para lideranças que participaram já em outros momentos do Cresce, para ex-secretários, para diversas pessoas. Muitos, inclusive, me reclamaram, porque eu mandei o projeto todo, inclusive o anexo de 400 páginas. Né? E a, a gente sabe que nem todo mundo tem como analisar tal. Bom, assim, primeiro, eu quero agradecer as contribuições, as observações e as reflexões. Mas eu sei que muitos falaram, Amélia, porque é tão rápido, inclusive o pessoal, os arquitetos. Eu disse, é tão rápido, porque agora é VAPT-VUPT. Né? Mas que bom que hoje não está sendo votado esse projeto. E eu faço um pedido aqui. Aos vereadores das comissões, que da mesma forma da termoelétrica, que a gente quer as comissões recebam sugestões né, da sociedade civil, que a gente possa articular e nós podemos. Esse é o poder do vereador. O vereador foi eleito para pensar no povo. O vereador foi eleito para discutir tra, e estar né, tá aqui para legislar. E eu quero dizer para vocês. Nós estamos vovendo, vivendo um momento muito especial, um, um momento pós-crise. E esse projeto não, ele não é tão simples. Eu vou exemplificar em alguns lugares, porque dizer que o IPTU só vai aumentar 17% por, por conta do limite, mas nós sabemos que é, o IPTU tem outras composições e outras implicações. Então, eu quero começar aqui pela elaboração e quero agradecer a minha equipe de de assessoria que já tinha preparado a Eliete toda a equipe, então por favor Eliete, a ah, ah, desculpa aqui, é, prepare-se o bolso, o IPTU vai ficar mais caro. Em plena crise o prefeito quer aumentar o IPTU. Pode passar? Em 2022, aí, em 2022 o aumento chega, será até de 17% do IPTU. Tá? Qual trabalhador teve esse reajuste do percentual salarial? Eu fui com o Zé Carlos, dos motoristas para Nova Friburgo. Eles tiveram aumento de 3,5%, é, é, foi dividido em duas vezes, mas não teve a categoria. Não sei qual foi o índice da categoria dos, dos metalúrgicos. É, inclusive enviei para o sindicato e para eles me dão um retorno, não sei se, mas esse índice não está aqui, mas eu sei que não ultrapassou os limites, mas eu sei dos servidores públicos, os servidores públicos estão sem aumento, né? tem uma medida provisória aí que congelou, e aí o gatilho não está sendo disparado, os aposentados teve aí os 14%, então tem aí esse problema, que é um problema seríssimo. Pode passar, por favor? Cesta básica sobe 152% acima da inflação no governo Bolsonaro. O percentual da cesta básica no Vale do Paraíba avalia-se avalia a variação dos produtos durante o governo Bolsonaro. Famílias pagam 585% mais caro a mesma cesta básica. Mesmo com inflação alta, desemprego, salários congelados o aumento dos preços dos alimentos, gás de cozinha, conta de luz, água de, e combustível, o prefeito quer aumentar o IPTU até 17% em 2022. E nos casos de imóveis que passarem a, de 17% de aumento, o restante do reajuste será, de, é, será a partir de 2025. Enquanto o Felício quer aumentar, por favor, pode passar. É isso. Também diversas cidades, como Jacareí, que é do PSDB, congelaram o valor do imposto. Então hoje eu vi o secretário falando na televisão, lá na vanguarda, e ele dizendo que é necessário votar todos os anos. Sim, você pode mandar o projeto, mas mande o projeto congelado, né? Manda aqui a revisão faça se, se precisar, faça a, a progressão e tudo mais. Então, aqui, pelo quinto ano seguido, o prefeito de Jacareí decide não aumentar o IPTU. O Bruno Covas, quando vivo ainda, prefeito, ele não ele congelou o IPTU em 2021. Tá? O IPTU mais caro não dá. O projeto, por favor, pode passar. Está aí. O projeto enviado à Câmara Municipal pelo prefeito vai aumentar muito o valor venal do seu imóvel, devido ao enorme reajuste colocado no preço do metro quadrado do terreno em construção. Por favor. Olha, essa tela eu vou ler. Além de aumentar a arrecadação com o IPTU, inclusive eu pedi ao Wagner Baleiro, Juliana, se você puder me ajudar, ele pegou toda. A, no orçamento, quanto foi em, em 2000, é, o ano passado. O valor do aumento do valor venal dos imóveis vai gerar um aumento em outras arrecadações na prefeitura. Então, confira aqui a tabela de aumento do metro quadrado de construção. bom A primeira tabela, que é essa primeira aqui, os novos valores de padrão em residências verticais número do padrão, eu vou ler a tabela assim, tá? O valor em 2021, o valor em 2022 e a porcentagem. E quando, então quando eu ler um exemplo, vai ser nessa sequência para vocês entenderem. Então tá. É, então vai ser na primeira o padrão 1, né, que é ação porque isso compõe o IPTU, é de 1667,84. Vai para 1.509,51. Isso significa um aumento de, de, de, de é, 20, 200, 20. Eu não sei se é 29,3, 29, porque eu estou sem óculos ainda. O 2, 1.358,15, vai passar para 1.755,49. Significa 29% também. Bom, aí vai para todas elas e aí. Ah, o padrão 4 é o de 2.236, vai para 2.293, 33%. O quinto não consta, mas não constava na lei anterior. Ela agora está em 3.845,54%. Tá? Bom, aqui do ponto de vista das residências horizontais, no padrão construtivo também tem a porcentagem. Eu não vou ler, mas aqui também dá para vocês dar uma olhadinha depois e posso passar essa, essas, essas tabelas depois para vocês também, de uma outra forma. É, ve veja a diferença nos reajustes dos valores venais dos em diversos locais de São José. Então, veja, o valor venal em 2021 era 831. O valor foi para 1.198, 44%. E aí, assim, pela sequência, é, ali na Urbanova, na Rosa Barbieri Paote, o valor venal era 475,11, é, o valor agora é 821. O total de aumento é 72,8. É, também no Alfaville era de 451, foi para 872%. É, também aqui no bairro Corintinha, o do Corintinha era 239, foi para 345, foi para 43%. Também o Jardim da Granja. Era 179, um metro. O Jardim da Granja foi para 255. Significa que o valor venal é de 42%. Tá? Então, aqui é a outra página. Veja a diferença nos reajustes dos valores venais de terreno em diferentes locais. Então, tem aqui também uma tabela. Eu queria aqui pegar... É, é, tem de diferenças aqui a porcentagem, não sei se, como, se as pessoas estão conseguindo visualizar. Por exemplo, na, no Eugênio de Melo, era 1.191, vai para 267. Esse aumento é de 39%. Ali no, no, na Avenida dos Proco, Proconópios, no Jardim das Flores, é, era 428%. Agora vai para 700, é 67%. Então, a, pode passar. A prefeitura estima arrecadar 257 milhões. Então, agora eu vou para os exemplos. Tá? Por favor. É, olha aqui, o ITBI. Essa é a discussão que eu quero fazer do ITBI. Espera aqui, deixa eu ver se está aí. Não, acho que essa... Ah, o ITBI de 2020, ela estava previsto 61 milhões. Orso, é, foi realizado 61 milhões. Veja, no, em 2000, se vendeu muito mais do que previsto. Então, foi orçado. Nós votamos o orçamento e votamos a LDO em 49 milhões. Então, o comércio, né, o pessoal do Cresce está vendendo imóveis. Então, está aqui. É, por isso, nós estamos propondo uma mudança em 2022. Tá? Por favor. Essa é a vista verde. Os impactos das transações. A, a, do ITBI, né? Lá é um bairro classe média. Então, o valor do metro quadrado, vista verde. Eu, ah, não, eu já mudei aqui, desculpa. É 387. Na proposta da prefeitura, é 559, dá 441. Eu estou com um quadro aqui, que... Eu, bom, depois eu vou seguir aqui. O Morumbi. O Morumbi, o valor do metro quadrado era 428, foi para 508. Aí foi a média, tá? foi para 18%. Aqui no Morumbi, nós temos duas emendas. Nós, vereador Lino Bispo... É, nós fizemos duas emendas, e eu e o Pascute também. Este valor, vereador, tem que considerar, eu não, não fiz a emenda detalhada lá no Laudênio, eu fiz a emenda do Laudênio, mas o senhor e o vereador Pascute podem, inclusive, definir as ruas que vão ter o problema do Laudênio e fazer uma redução ou voltar na nossa proposta, mas definir isso, porque na hora que for vender esse terreno, é um absurdo. Então, nós estamos congelando o direito do morador do Morumbi a ter ascensão ou vender o seu imóvel quando ele necessitar, porque os valores, e eu vou mostrar aqui para vocês, os valores do cartório o valor do ITBI da prefeitura aumenta, esse valor de 18%, o valor do cartório também, e as taxas que são taxadas. Mas eu sugiro aos vereadores, e se precisar, vereador Lino Bispo, eu estou à disposição... Jardim do Lago. Aqui do Jardim do Lago, eu quero já aproveitando, está é, aqui, olha, Jardim do Lago, Olha essa foto aqui do Jardim do Lago. Tá? Essa é a enchente do Jardim do Lago. O valor do Jardim do Lago, do metro quadrado, é 179. Era! Quando eu estive na enchente, eu já achei um absurdo, porque era igual os outros bairros. E ali é lago, não tinha investimento. Para quanto está o Jardim do Lago? 250. Tá? O valor é de 39%. Gente. Infelizmente, a prefeitura está fazendo que os moradores do Jardim do Lago, daquela região, não façam nenhuma mudança, que eles não vendam suas casas. né? E eu quero aqui, então, já complementando, eu fiz uma emenda, porque aqui no Jardim, no São Judas Tadeu, e se vocês olharem lá na página, eu fiz essa emenda, o, São ó, o Jardim do Lago é, é 250, o São Judas Tadeu, Avenida... São Afonso Maria, São Cristóvão, São Francisco de Assis, Avenida Jerônimo, Santa Rita, todos esses têm o mesmo valor de 250. Provavelmente o vereador Juvenil mora na mesma rua, nesse bairro que é 250, sendo que o Jardim do Lago que é alaga e as casas precárias, claro que na, na composição do IPTU tenha redução. Não estou colocando isso, mas eu estou falando aqui das vendas. das vendas. Então, a minha proposta é que a comissão né, faça aqui, sim, uma observação, já fiz essa sugestão, desde quando eu estive no alagamento, dizendo para o vereador, olha o valor venal e nós vamos conversar quando votar o IPTU. Então, estou resgatando essas imagens para que o vereador lide do governo e dá tempo nós temos que pensar no povo, dá tempo para a gente mudar. Passamos aí, por favor, Urbanova. A Urbanova, os impactos da transação do ITBI. O valor do metro quadrado, 711, o valor proposto, 1230, a porcentagem é 72%. Tá? Então, o valor da atualização das mudanças, nós estamos falando aqui do, da venda do ITBI. Bom, vou pôr aqui o Jardim das Flores, vereadora Dulce Rita. E gostaria que a senhora lutasse ali, a senhora aqui já de lá, e eu estou falando isso propositada, é, é, é, como um alerta, porque a senhora está preocupada. Olha o valor do Jardim das Flores. O aumento do valor do IPTU, é, o aumento é de 25,8%. Infelizmente, as pessoas não vão conseguir vender... É, e pagar as custas da atualização dessa situação. É, deixa eu, é, aqui, do Jardim das Flores, eu acabei falando do IPTU, mas eu quero depois, eu acho que eu tenho uma emenda que eu fiz do IPTU que fala do ITBI do Jardim das Flores. Não está aqui nessa pasta, mas eu tenho aqui na minha documentação. Bom, nós fizemos várias emendas, Tá? do congelamento até 2022, da ampliação, da retirada do INPC de 2020, 2023, porque pode elevar os valores. tá E nós sabemos que o IPTU, ano que vem, o ano, do ano que vem, não tem o um INPC. Tá. É, fim do envio do carnê do IPTU para moradores isentos. Gente, eu falei aqui na última sessão, Pessoas do campo dos alemães que são isentos, ela tem que ir uma vez fazer a requisição, mas depois ela tem três anos que ela está isento pela lei. Então, ela não deveria receber o carnê, porque muitas pessoas não têm é, noção ou informação, e a informação não chega até lá. Então, ela tem que fazer o recurso até o primeiro dia do pagamento. Então, isso faz com que os pobres... Né, que paga imposto de direito, tenha que pagar, é, essa, é, tem que. para recorrer depois, quando você paga e tem direito. Acabou de me ligar um, um rapaz que faz, até hoje não teve o recurso é, decidido pela prefeitura, porque ele pagou em duplicidade a mesma parcela. E está enrolado até agora, e ele perdeu o emprego e estava preocupado. E a redução do laudene? Por favor, pode passar a outra postagem? Não, eu pedi para vir mais alguma coisa, ver se veio. Acho que não veio, então eu quero aqui falar de novo dos floradas e propor aqui aos vereadores que a gente Ah, então deixa eu explicar sobre a questão aí, o vereador, tem vereadores aqui que entende muito dessa questão. É sobre a venda dos materiais, é sobre a venda do ITBI. Não veio. Ah, está lá? Ah, aqui, o valor do ITBI. Então, quando ocorre aqui para os vereadores, como a gente, eu estou fazendo isso didaticamente, pra, é, eu também tenho muitas dificuldades em discutir o IPTU. É, e eu já fiz uma luta aqui, inclusive, que a gente barrou o IPTU. Eu, a vereadora é, Flávia Camargo, nós demos, seguramos o parecer nas comissões, discutimos, na época era o Emanuel Fernandes e o secretário era o Alvan. E quando a gente chegou numa proposta de consenso, aí ele retirou, e era dia 30, 20. Dia 30 de. de não, dia, 30, não, dia 28 de dezembro. Aí eles, o, go, o governo lá resolveu que não e que o IPTU ficaria da mesma forma. Mas estou relembrando isso e estou fazendo aqui de uma forma é, salutar e sem nenhuma pretensão dizer para vocês que eu tenho todas as dificuldades também no longo dessas histórias do IPTU de São José. Eu, inclusive, o meu terreno da minha casa, onde eu moro, eu comprei em função de uma alta no valor do IPTU de terreno... Porque na época da doutora Ângela, o valor dos terrenos era, tinha um valor menor, mas o, o percentual era de 3% a 4%. Aí o Emanuel veio, teve uma lei do Luiz Paulo Costa e aumentou. Então, o rapaz que era dono do meu terreno, que eu moro ali, é, ali atrás da padaria do Esplanada, ele teve que vender, porque o IPTU dele veio de mil e tantos reais. Né? Então, ele estava com aquela dívida. Então, na que e aí, só para recordar, é, o Emanuel sancionou a lei do terreno. Isso depois, com o tempo, foi mudado, mas essa foi a primeira medida, foi uma medida que o vereador, na época, Luiz Paulo, mas depois a gente foi... Então, mas agora eu quero falar para vocês, então, nessa questão não só do IPTU, porque eu estou vendo o debate do secretário na TV, dos vereadores aqui, dizer para vocês, e vocês perceberam, a venda do comércio do terreno é um direito, é uma ascensão. Então, é importante, às vezes, as pessoas precisam, estão desempregadas. Então, eu vou explicar aqui, eu, e tem gente aqui que entende, né, o vereador Walter Riachi, para falar das complicações do ITBI. Então, eu vou ter até ler para não errar. Tá? Então, vamos aqui. O ITBI... Quando ele aumenta do jeito que ele aumenta, que aumentou aqui, 2% de transação é é o valor venal, né? O ITBI é um imposto que vai para a prefeitura, tá? Ele pode ser 2% da transação, que ele pode ser maior. Vai que você venda ele por um valor maior, então é 2%. Mas ele também é do valor venal. Então se o valor venal subiu, ele vai ter este ele vai pagar sobre esse imposto. Bom, ele tem que pagar a escritura de compra e vendas. tá? É, e aí, a escritura de compra e vendas é feita no cartório de notas. Também sobre o valor da venda, sobre o valor venal que subiu. tá? Então, vamos lá. O registro de imóveis, ele também será feito de acordo com a transação. Então, o registro de imóveis também é sobre o valor venal. Então, veja, gente, nós estamos falando aqui, ao ah, o IPTU é 17, mas pô, as pessoas têm um patrimônio. Se você é demitido, por exemplo, gente da Embraer que foi demitido, mora na Urbanova, se ele for vender o seu terreno, ele vai ter que pagar todas essas custas, né? é, ele não, o comprador, e, e sobe. Então, nós podemos ter uma... uma ref retração nesse comércio também, que tem que ser avaliado. Ele não pode ser só discutido. Aí, outra coisa, o registro de imóvel é feito no cartório. Tá? Normalmente, os gastos é, e taxas de documentos cartoriais equivale a 5% do valor da transação ou do outro valor venal de total dos imóveis. Então, é tudo isso o que é sobre a questão do valor venal. Então, vamos lá, porque eu estou propondo que os vereadores aqui façam uma comissão e recebam todas as sugestões, até porque é, em governos anteriores e mesmo do PSDB, tinha comissões que ouvia a sociedade civil. Né? Eu quero aqui registrar que teve pessoas do Cresce, como a Celeste, é, e outras pessoas em governos anteriores que passavam o ano inteiro discutindo e avaliando os terrenos e tudo mais. Então, agora eu quero discutir o que eu falei ali embaixo, já encerrando, um caso real e concreto que o Cresce e que a, o, o, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria é, que discute isso faça uma avaliação. Então, vamos lá. Por favor. Vereador, eu quero que você conclua. Já vou encerrar, que é, esse é o do Florada, que eu não expliquei bem. O Floradas é um bairro que foi construído na lei de zoneamento do primeiro ano do governo Emanuel. E ele teve, ele foi, né, ali tem vários empreendimentos, inclusive do Marco de César. Ele tem um padrão né, bom, mas não é o padrão do Aquários. Né? E o valor do o do, prédio do Floradas está em 1.300. Mas isso foi baseado naquela avaliação que a gente mudou a lei de zoneamento, tinha uma visão. Mas hoje, se tivesse essa comissão conversando com vereadores aqui e tudo mais, nós não, eu fiz uma emenda propondo a média do valor do Vila Ema. Que o Vila Ema ali, é, ali na Vila Madalena... Este valor do metro quadrado é 958. Então, é, é mais para esse padrão. Pode passar? Olha aqui. O aquários. gente, olha o aquários, que tem prédios, que apartamento um por andar. Essa lista está aí no documento. Ó, ó, ó. Vou até mostrar para vocês. Esses volumes aqui são dos bairros, por isso que eu mandei 400. Então, o Aquarius... É, aqui é a Chacra de no meu volume 3. O Aquários, que é a rua. Alfredo Inácio, Cassiano Ricardo, porque também tem partes, né? Conclua, vereadora. Já mil É 1.200. É 1.200. O Aquarius é 1.200, o Florada é 1.300. Por isso que tem que ter uma comissão e tem que abaixar essas reflexões de alguns erros. O IPTU não pode ser visto e ser colocado desta forma. Então, estou aqui colocando esse. Passa aqui rapidinho o Ó, oh, Esse é o do Jardim do Lago, que eu também estou propondo a emenda para baixar para R$ 70,00 o metro quadrado. Pode passar. Aqui o São Judas, que é esse exemplo das ruas. A gente pôs as ruas para não ter problema. Pode passar. E aí as emendas, né? A minha da Juliana e tudo mais. Então eu quero encerrar aqui e dizer aos vereadores que eu espero que essa casa tenha responsabilidade, que tenha tranquilidade. Porque não é, eu não estou aqui defendendo é, que a gente faça as questões aqui no VAP vupt Acho que tem pessoas. Ok, vereadora. Eu estou encerrando o seu presidente. Tem pessoas nessa cidade que pode ajudar muito. E nós estamos vivendo uma crise. Deixar aí para quem quem precisa vender o comércio, vender uma loja, pagar essa diferença para entrar caixa nesse, nesse orçamento não dá. Então vereadores, preste atenção, põe essa tabela, olha essa tabela e fala com quem entende. Muito obrigada.